Bom dia amiga, bom dia amigo, eu estou começando essa manhã de hoje, sexta-feira, com uma ótima notícia. Eu estou ainda é, sob forte emoção e um sentimento muito grande de agradecimento. É uma, uma luz no fim do túnel, na nossa grande luta com relação à questão da INB, a essa tentativa que a gente sabe o que está acontecendo, de criar um lixão nuclear do Brasil, uma LNB, aqui em Caldas. É muita emoção, mas vamos lá. Foi protocolado na Câmara de Deputados em Brasília o projeto de lei federal de número 367, de autoria dos deputados federais Padre João, Patruz, Rogério Correia, e outros deputados que estão nos apoiando nessa luta aqui em Caldas. É, e eu estou muito emocionado porque foi uma proposta nossa, do nosso mandato. É a primeira vez na história de Caldas que um mandato de vereador no município é proponente de uma lei federal. Então nós estamos com um toquezinho de Caldas da nossa luta caldense para todo o Brasil. A nossa luta de caldas o nosso mandato movimento, naquela audiência pública em Brasília, fizemos uma proposta de criação de um projeto de lei que faça o seguinte, essa proposta que nós fizemos durante a audiência pública. Nós propusemos que as iniciativas, indústrias, mineradoras que estiverem operando ou produzindo materiais que gerem Rejeito ou material radioativo são obrigados a cuidar do rejeito radioativo no local da sua produção. Essa proposta que nós fizemos, ela é embasada é, no princípio de correção na fonte, um princípio utilizado internacionalmente por outros países que têm políticas nucleares, que é a de obrigar quem vai produzir rejeito radioativo a, antes disso, ter um projeto para cuidar no seu local sem essa história de ficar exportando e querendo mandar para Caldas, como mandaram para cá 12 mil toneladas de mesotório é, aí no, na década de 90. Qual que é a esperança que a gente tem? Como o material que está aqui em Caldas, né, essas 12 mil toneladas aí de mesotório e, e, e de torta 2, esse material, como ele ainda não tem destino previsto, uma lei como essa, se for aprovada, tem a chance de fazer com que seja necessário remover daqui essa catástrofe que não nos cabe. Já basta o resto da mina que tem aqui, que já é um passivo gigante. Aqueles grandes tanques, aquelas é, barragens, a cava abandonada, que já são um passivo ambiental gigante e que a gente vai ficar em cima para descomissionar. Agora, o projeto de lei 367... Ele é um grande passo e eu fico muito feliz por ter sido sugestão do nosso mandato movimento aqui de Caldas, com a ajuda de muita gente, da articulação antinuclear do Brasil, de pessoas, de advogados, que têm ajudado a gente na discussão. Eu queria aqui fazer um agradecimento muito grande, de coração, a alguns deputados que têm estado com a gente, muito além do blá blá blá, porque estão chegando a atos. Uma coisa é falar que não quer que tenha lixo radioativo em Caldas. Outra coisa é agir. Então eu quero fazer um agradecimento, forte agradecimento, ao deputado federal, Padre João, e toda a sua equipe, a de assessoria, seja no gabinete, um grande abraço de coração por vocês terem feito esse seríssimo trabalho. Quero agradecer ao deputado federal, Rogério Correia, preciso contar aqui uma história importante, Rogério Correia esteve aqui em Caldas também, deputado federal, do PT, do nosso partido, veio para cá, para Caldas, para nos ajudar nessa luta e ele fez algo importantíssimo. Ele agendou uma reunião que nós pudemos ter com a diretoria da NB, uma reunião que nós tivemos de aproximadamente quatro horas, em que a gente conseguiu compreender alguns fatos importantíssimos que nos possibilitaram pensar na proposta que a gente fez lá em Brasília. E aí nós fomos para Brasília e fizemos uma proposta. Então, um agradecimento de carinho ao deputado federal Rogério Correia e toda a sua equipe. É, além do agradecimento de coração ao deputado federal Padre João, ao deputado federal Rogério Correia, sempre junto com a gente, quero fazer um agradecimento também de coração ao deputado federal Patruz Ananias que esteve participando da audiência em Brasília e quando terminou, logo em seguida, entrou em contato com a gente e fez uma série de perguntas e demandas que nós propusemos também durante a audiência. Foi uma fala é, parte da fala que eu fiz em Brasília. O anotou como deputado, assessor, a, a, a, ativou a sua equipe e fizeram perguntas para o Ministério de Minas e Energia. O Ministério já respondeu e essas informações são cruciais para nos ajudar na luta. Eu tenho que fazer um agradecimento também especial aqui no Estado de Minas Gerais à deputada estadual Beatriz Cerqueira de luta, que também ingressou com o um projeto de lei estadual em Minas Gerais para impedir, para proibir a entrada de rejeito radioativo no Estado de Minas Gerais. Esse projeto da Beatriz Cerqueira foi proposta nossa também ao longo da audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em Belo Horizonte e é mais um toque aí de Caldas, uma contribuição de Caldas para Minas Gerais e para o Brasil. O importante, gente, acho que é por isso que eu estou muito emocionado, o importante é que a nossa luta para defender a nossa terra, para defender caudas desse rejeito radioativo, está contribuindo para o país, porque nós estamos entrando num debate central sobre a questão nuclear no Brasil. Um programa nuclear sério só pode existir se o princípio de correção na fonte for institucionalizado, regulamentado e existir de fato. Então gente, é uma emoção muito grande, é impressionante que a nossa luta nesse pequeno município de Caldas está tendo resultados e impactos de nível nacional. Se Deus quiser, vamos ver se tramita esse projeto de lei, então peço a você que está assistindo, faça pressão a deputados federais que você conheça para pressionar, para que a gente tenha deputados que apoiem Caldas com ações e não com palavras. Nós precisamos de deputados que ajam. E aí, deputado Padre João, fica o meu agradecimento pela compreensão, pela qualidade. Eu fui contactado ao longo dos dias, aí é, na semana, há umas três semanas atrás, pela assessoria jurídica da Câmara de Deputados e o nosso mandato pôde ajudar com a construção da minuta. E aí, com isso, também eu quero agradecer fortemente aí, a pessoas que têm estado fortemente nessa luta, a gente tem a Ângela Maria Marques, temos a Fernanda Gianazzi, temos a Joelma do Couto e o pessoal da, da, da Associação Antinuclear. Vamos juntas e juntos nessa caminhada. Se a gente conseguir fazer tramitar esse projeto de lei federal, que é de origem e sangue caldense em parceria, aí, graças à iniciativa do deputado federal Padre João, deputado federal Rogério Corrêa, deputado federal Patrícia Ananias e outros 21 deputados que assinam o projeto. 24 deputados federais assinam esse projeto de lei 367, são da bancada ligada à questão ambiental do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, o PT, que está levando esse debate para o nível nacional, para a gente ter mais seriedade com uma possibilidade de uma política nuclear no Brasil, que não seja essa irresponsabilidade que nós vivemos em caudas diariamente, que foi transformar caudas num depósito de rejeito radioativo, não aceitaremos mais um grama de rejeito radioativo no nosso município e mais do que isso, vamos contribuir para que outros municípios no Ceará, no Pernambuco e outros estados não sofram o que Caldas sofreu, que a nossa experiência e o que nós sofremos aqui sirva para poder apoiar esses outros municípios e essas outras comunidades para que essa arbitrariedade não aconteça. Então é isso gente, essa notícia que eu trazi, vou, queria trazer para vocês está circulando agora na Câmara de Deputados Federal o projeto de lei 367 que institucionaliza no Brasil o princípio de correção na fonte, ou seja, obriga a quem produz ou gera rejeito radioativo ou material radioativo obriga a cuidar na fonte, no local, e não ficar querendo mandar para caldas, mandar para outros locais e fazer lixão nuclear por aí, se desresponsabilizar e lavar a mão tal qual Pilatos. Não, gerou rejeito radioativo, vai ter que cuidar no local em que foi gerado. Isso gera mais responsabilidade e gera mais cuidado com o meio ambiente e com a mãe terra. Então, concluo com esse, essa alegria essa ótima notícia de sexta-feira e fico feliz com quem está acompanhando aqui junto comigo. Vou deixar esse vídeo é, aí sem apagar, para quem não pôde assistir nesse momento, está cedinho hoje de manhã, possa acompanhar. Deputado Federal Padre João... Deputado federal Rogério Correia, deputado federal Patrícia Aranias e outros deputados, até mesmo a deputada federal Benedita, lá do Rio de Janeiro, e outros deputados que assinaram e estiveram junto conosco. Uma informação importante, além desses 24 deputados, houve outros deputados que queriam assinar, mas não deu tempo. Já foi encaminhado e está protocolado. Então, eu quero agradecer a todos os deputados que estavam interessados e queriam assinar esse projeto de lei. Porque assinar o projeto de lei e fazer ele caminhar na Câmara de Deputados lá em Brasília. É um gesto e é um ato necessário para a gente poder transformar esse absurdo que é querer criar aqui em Caldas um lixão nacional radioativo. É isso, um grande abraço. Fico feliz de compartilhar com você uma ótima notícia para essa sexta-feira.